Todos os meses, a Orvalho.com tem disponibilizado um combo com livros que eu seleciono e é oferecido em condições especiais. O combo desse mês vem com recomendações fantásticas e eu quero apresentar cada um deles. O primeiro do mês é um lançamento, é o livro Santos, Mais do que Cristãos. Foi escrito pelo Adson Bivir, que é o filho do John e Lisa Bivir, um material fantástico. A palavra de Deus usa apenas três vezes a expressão cristãos mas quase 170 vezes a expressão santos. Quase sempre que a Bíblia usa o termo santos era para se referir aos cristãos, mas nós mudamos uma terminologia que nos impede ver o grande projeto de Deus. Efésios 1,4 diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Uma leitura que, com certeza, vai abençoar muito o seu coração. O segundo livro do Combo é uma das recomendações que eu mais tenho feito ao longo da minha vida. Foi um dos livros que mais impactou a minha vida, talvez depois da Bíblia, o que mais me impactou, que é o livro O Vinho Novo é Melhor. É uma biografia e eu me lembro, desde os 15 anos, a primeira vez que eu li, o que me chamou a atenção é a recomendação da contracapa que diz essa é a história inspirativa de um homem que via o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. Uma biografia marcada por intervenções de Deus que me inspirou a querer andar em fé, a viver o sobrenatural. Eu parei de contar quantas vezes eu li esse livro na de número 17. Com certeza eu li mais de 20 vezes, mas me lembro de ter contado essas. Eu tenho certeza que esse livro vai ser uma grande inspiração para você. Temos um outro livro na mesma linha, biografia altamente inspiradora, que é da minha amiga Rosela Lenfátio. Rosellen já está há algumas décadas na Itália, tem plantado muitas igrejas no meio do, dos italianos, tem sido um referencial de liderança na Europa, e ela escreveu esse livro, Chá com Deus. Né? São experiências semelhantes às do, do, do Roberton, mas eu digo que isso aqui é uma versão nacional. Apesar da maior parte das histórias terem sido vividas já lá na Itália e não só aqui no Brasil, é uma brasileira que tem mostrado como eu e você podemos experimentar algo singular em Deus. Esse livro, além de nos inspirar muito com as experiências, também pode ser uma ferramenta evangelística. Colocamos ainda no combo outras duas indicações que estão relacionadas com a palavra. Uma delas, é o livro Valentes pela Verdade, do Farley e Eu fiz apenas o prefácio vivendo, anunciando e defendendo a verdade bíblica, um material que nos chama O Compromisso com a Palavra e com a Sã Doutrina. Temos o meu livro Voz de Muitas Águas, quando a Palavra de Deus fala mais alto. Sempre que a Bíblia compara a voz de Deus, a voz de muitas águas é uma referência a um barulho que encobre outras vozes e barulhos. Esse livro é uma receita prática de como permitir que a voz de Deus encubra todas as outras vozes na nossa vida e prevaleça. Esse como está disponível em orvalho.com. Garanto o seu.